Vou abrir aqui a embalagem. partiu o copo sem querer. E aqui dentro temos este produto. Muito interessante. Ora, e daí a um mini-receptor que traz uma antena, um cabo OTG e o nosso mini-receptor. Então um muito simples para desenrascar para quem queira fazer um FPV ou instalar uma câmera no drone e estar a ver o que o drone está a ver pelo smartphone isto é muito bom não dá para grandes distâncias porque também não tem uma antena muito forte é uma antena muito básica e para desenrascar e termos um FPV a baixo custo isto é muito bom Aqui o nosso aparelho, tem 150 canais. Funciona a 5.8 GHz. Liga o OTG, como aqui diz. Depois aqui em baixo, para ligar o OTG. E para ligarmos aqui, que o receptor a é outro sítio. temos aqui, um cabo. Aqui com a seta, é para ligar aqui no receptor. Ligamos a antena. Neste caso instalamos a antena. A antena instalada. e a caixinha. dentro da caixa não há mais nada. Para mostrar que o nosso receptor a funcionar. Vou precisar de uma câmera. Vou usar aqui o meu QX80. Que por sua vez já recebeu um upgrade. E agora é um QX90 como veem o frame já é diferente vamos imaginar uns óculos VR eles estão ao contrário uns óculos VR normalíssimos um telefone ligar ao telefone o nosso receptor meter nos óculos fechar colar aqui um bocadinho de velcro e aqui ficarmos aqui com os nossos óculos de FPV e assim temos uns óculos FPV a baixo custo não dá para longo range mas por exemplo aqui para o meu QX90 funciona lindamente para andar aqui por casa como as distâncias não são muito longas podemos usar estes dois aparelhos com uma sincronia muito boa a um custo muito reduzido e temos o nosso primeiro FPV com os nossos primeiros óculos e funciona 5 estrelas Ora, vou fazer a demonstração não com este telemóvel, mas com o que está a gravar agora Ora, troquei já o telemóvel já está aqui o meu Redmi Note 4X vamos ver, funciona São digital, é sempre bom temos que ir à Play Store Instalar o FP Viewer Instalamos Depois de instalar Conectamos o telemóvel com o setor Ele automaticamente vai logo ligar Isto colorido Se ficar seguro Apontar para ali a câmara apertarmos ele vai fazer um scan. Começar a procurar onde é que temos o melhor sinal. Vou apertar aqui o, o, o receptor. Ele vai fazer uma busca e onde encontrar um sinal mais estável. Ele fixa. Como vocês estão a ver, vou mexer. Que é para mostrar que a minha a imagem não é gravada, é mesmo da câmera. E no FP Viewer tem aqui umas opções: onde podemos ter o ecrã diminuído, tela cheia, ou então ver o ecrã partido para podermos usar os óculos VR. Como vêem, o que é que a gente faz de seguida? Colocamos os óculos. Neste caso colocamos telamó nos óculos, colocamos, encaixamos, metemos um bocadinho de velcro, um bocadinho de velcro aqui, fica aqui o nosso receptor com a antena e olhando, por aqui vamos ver como estivéssemos a ver um FPV, vê-se que eu tenho usado isto muito, porque as lentes Cheias de gordura. São fáceis de encontrar a um preço muito reduzido. Começamos a estar a investir muito nos óculos. Também sou sincero que não acreditava muito neste produto. Este produto cheio, como é que isto pode ser possível? Uma coisa tão barata e termos uma recepção bastante boa. Vou ver aqui outra vez em tela cheia. Como vocês veem, tem boa imagem. Ora, Trazendo um receptor mais elaborado para podermos ter um termo de comparação. Estão a ver um ecrã de 5 polegadas, aqui são 5 polegadas e meia. Mas aqui nota-se um varrimento que aqui não se nota. Também estamos a falar de um produto um pouco mais caro do que este receptor. Apesar que os dois são da Yashini, está em força esta marca. Poder, se vocês repararem, a diferença não é muita, nota-se neste uma latência um bocadinho maior, mas também é uma coisa muito mínima. Tirando isso, que arrumar é já agora. Isto são os óculos FPV. No meu próximo vídeo vou falar sobre eles. Para resto... Isto também era um pequeno unboxing. para falar sobre este produto magnífico. Ah, e depois assim ainda conseguimos aumentar a imagem para preencher os óculos. Diminuir a imagem. Aumentar a imagem. Dá para fazer o nosso fpv dentro de casa, sem problema nenhum. Para distâncias um pouco maiores, temos de trocar a antena, porque isto é uma antena muito básica. Dá para desenrascar, mas é isso mesmo, só dá para desenrascar. Resumindo. Aqui o nosso receptor da Yashini. É um ROT G01. 5.8 GHz. Que é para poder ser compatível com a grande maioria dos transmissores. 150 canais. E tem o um sistema OTG. Liga, funciona a 5V. Quando está ligado ao telemóvel é 5V. Ah, de resto, aqui o programa é muito simples. Gravar é no meio. Neste momento está a gravar o que eu estou a fazer. Depois até ponho no vídeo a gravação. É... Stop. Depois se viermos aqui... Aqui alguns anos que eu não sei. Pois aqui no programa, nas galerias, se viermos cá as galerias, temos aqui o vídeo. Onde eu vou estar a pegar vai ficar sempre aqui com a marca d'água porque isto é um programa para testes para desaparecer a marca d'água é preciso comprar o programa de resto espero que tenham gostado se não forem subscritos inscrevam-se no canal dá sempre aquela motivação extra para continuar a poder fazer vídeos façam aquele gosto se acharam interessante o vídeo se não acharam aceito com bom grado os não gosto porque tem que haver críticas positivas para a gente melhorar. E até já!